Você pode ter feito tudo certo até agora, no encerramento, na inclusão, não importa. É aqui, ó, na hora da fundição, que você pode colocar tudo a perder. Por mais que você tenha experiência né, com fundição já de muito tempo, você não é uma máquina, né? a gente não acerta 100% das vezes. Né? É, muitas vezes o resultado pode ficar bom, alguns casos não ficam tão bons... Você aprendeu a fundir num laboratório, onde você herdou vários vícios, às vezes de forma empírica, e que caminho com a gente até hoje. Ah, eu vou dar um exemplo para vocês. No meu checklist de fundição, um dos cuidados que eu tenho né, é, é, para ter uma fundição melhor é com o cadinho. Tá? O cadinho, a gente não trata ele com a, o cuidado que ele merece. Muitas vezes é, eu tenho resíduos de metal velho, que não foram limpados corretamente se o cadinho é muito usado ele começa a soltar pedaços, né? você vê que sofrem trincas e pedaços do próprio cadinho que vão se soltando pense que cada vez que você funde um metal novo, né? você acabou de pegar um metal novo da caixinha colocou aqui dentro cada vez que você derreteu o um metal novo esses pedaços de metal já queimado ou do próprio cadinho se misturam na liga e podem trazer vários e vários problemas para sua fundição então assim, atenção o cadinho é importante, você não pode simplesmente usar ele de qualquer forma. Se começou a ter resíduo, precisa limpar ele com frequência. Não consegue tirar os resíduos? leva ele para o jato de óxido e limpa com o jato de óxido de alumínio. Essa é uma forma fácil assim, de você fazer essa limpeza. Outra dica importantíssima é: se você funde mais de um tipo de metal, tenha mais de um cadinho. Então eu vou ter um cadinho apenas para o metal de cerâmica, vou ter um outro cadinho. Pra fazer a função de metal de núcleo se eu faço função de PPR também pode ser o caso eu tenho um terceiro cadinho só para esse metal não misture todos os metais com o mesmo cadinho se você começar a cuidar um pouco mais né desse detalhe da função o resultado vai ser melhor simples assim então é esse tipo de informação que a gente está aqui conversando que você vai ver no curso de metalurgia né? Se você quer saber mais sobre isso, ficou interessado, eu espero você então aqui em Curitiba, no CTP, dia 4 de agosto, para o curso de Metalurgia nível 2. Eu sou Luiz Fernando Filter, TPD. Até breve.